Oi, meu povo. Então, vamos baixar o bustinho, né? Eu notei que muita gente não tá conseguindo baixar. Estão vindo reclamar que não estão conseguindo, né? Então, você que já faz parte do grupo e já sabe, peço para desconsiderar, né? Desculpa por estar tá, uh, enchendo o teu celular, teu aparelho, mas eu sou obrigada a gravar porque tem muita gente nova aí chegando nos nossos grupos que ainda não conseguiram, não consegue, não sabe como fazer. Então, resolvi gravar o vídeo aqui para essas pessoas, para elas Conseguir e também tá tá conseguindo baixar e descompactar nosso bustinho então você entrou aqui no site né você vai clicar aqui no bustinho tá gente eu queria falar com vocês outra coisa aqui o bustinho tá moldes grátis mas é moldes grátis para baixar no site tá aqui embaixo do bustinho se você ler aqui com atenção vai estar tá tudo explicado que você não pode compartilhar que você, o que você pode fazer tá bom? Se alguém, o teu amigo ou alguém do grupo onde você tá quer, você vem aqui, copia esse link e manda no grupo, manda pro teu amigo, ele pode sim vir aqui no site, se cadastrar como você fez e baixar, mas aqui do site, tá? Não se pode mandar o PDF em grupos ou PDF para um amigo, não se pode porque os nossos PDFs eles são rastreáveis e eles têm direitos autorais, tá bom? Então, você vem aqui no site e copia aqui em cima esse link aqui e envia os seus amigos ou pros grupos. O link que daí a pessoa vem aqui e se cadastra como você se cadastrou, tá bom? Ah, aí você vem aqui, compre já, tá? Ó, aqui você vai preencher tudo certinho. Vai colocar o teu e-mail, e-mail válido, tá? Um e-mail que... Onde você vai receber os teus moldes. Tem que ser um e-mail válido, tá bom? Aí, você coloca o teu e-mail certinho. Aqui, o teu nome, tudo certinho. O teu telefone, tudo certinho. Cadastro, tudo certinho. Vem aqui, ó. Continuar. Tá bom? Ah, faço o pedido. E aqui vai estar tá o teu molde, tá? Ó, aqui tá o teu pedido. E aqui está o teu molde atua aqui, ó, fazer o download, e aqui você clicando aqui, você já vai baixar a tua pastinha de molde do bustinho, tá bom? Caso você não ache, eu fiz alguma coisa errada que não abriu essa, essa tela aqui pra mim, você vem aqui, ó, meus pedidos, você tem que estar tá cadastrado aqui, né, no site tudo, e vem meus pedidos aqui, tá? Abrindo os meus pedidos, você vai achar os, o teu pedido aqui, ó. Ó, dia de hoje, tá aqui teu pedido. Aí, você vem aqui, ó, faça o download e faz o download por aqui. Caso você não tenha aberto aquela tela, você tem essa opção. Ah, mas eu não abriu nenhuma e nem outra. Então, você vai no e-mail onde você cadastrou, tá? Tem que ser o e-mail que você cadastrou, tá? Então, você vai no e-mail que você cadastrou e já tá aqui, ó. Tá aqui já o pedido. Olha, olha só. Então, tá aqui, você vem aqui e faz o download, ó, fazer o download. Você clica aqui e já faz o download. Aqui tá fazendo o download. Acabou de fazer o download, mostrar na pasta. Foi mostrar na pasta, aqui, botão direito, extrair arquivos aqui, tá? Extrair arquivos aqui, aqui já tá a tua pastinha com os arquivos extraídos com o teu, teu bustinho Você tem que ter esse programa, o Winrar, tá? Esse Winrar, é grátis para você baixar. Você vai no Google e só coloca descompactador e Winrar e vai e baixa, tá? Caso você esteja no celular, você vai no teu pre-store e pede coloca lá em pesquisa por descompactador, tá? E daí, você baixa o descompactador. Daí, tem o um InHar, tem outros, qualquer descompactador, você vai conseguir descompactar essa pastinha, tá bom? Então, vocês viram ali, todos os modos estão aqui. E é isso, gente, eu espero ter ajudado, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau!